Então, me fala uma coisa: tem muita gente com depressão. E com a reflexologia, você conseguiu já ajudar alguém com depressão? Com certeza, professor. Olha essa, essa, essa minha cliente aqui, olha o sorriso ah, ah, dela. Ela melhorou bastante. Você melhorou bastante e apareceu? Minha depressão, se melhorou? Melhorei. Eu passei a pensar positivo, mais, né? Obrigado. bom dia, bom dia, só exibona aqui de Paulista. sou aluna de, de novembro que bom, e agora é. de janeiro também, é, que bom, então você pegou todos os cursos então, sim, agora estou com os três cursos, graças a Deus, que eu estou com a minha cliente aqui, uhum. tá a terceira vez, né, parecido é. que eu te atendo, e ela está se sentindo muito bem, falei, estou sentindo bem, melhorei a a cabeça, que a cabeça ultimamente era muito ruim, estava melhorando. Que legal, seja bem-vinda, que bom a gente receber aqui uma aluna, né? E a aluna também trazer uma cliente, né? A Ivone é aluna nossa de novembro, gostou do que pegou lá em novembro e agora está aqui em janeiro, né? Pegando todos os cursos para ter todo o conhecimento. E olha que jaleco bonito, que legal! Bonito. Bonito, meu já. Professor, já estou atendendo, já estou com 11 clientes assíduos, né? Já estou recebendo, né? Parecido, é. né? <risos> Graninha no bolso, mas o melhor de tudo não é a grana no bolso, Isso. é ver as pessoas felizes, né? Realizadas, sem dor, né? E já estou, né? Já organizei lá um espaço lá na cidade, porque eu estou atendendo. Atendendo nas casas, uhum. porém eu eh, tenho perdido muito tempo para rua fora. Aí, uma colega minha me ofereceu um espaço a partir de quarta-feira, dia 1 de fevereiro. Uhum. Vou estar atendendo no espaço. E a agenda já está lotada. Uau, vou ficar o dia inteiro no espaço. Quantas pessoas você vai atender lá? Eu tá lotado oito pessoas Por, no início. Vou atender. Oito pessoas. Meu Deus. Que graças legal. a Deus. Aí na, só vou atender na quarta-feira. Segunda e quinta, estou atendendo aqui na minha região, na Roça. Uhum. Igual essa minha cliente aqui, né, da zona uhum. rural. Uhum. E aí, aí eu estou atendendo ela toda quinta-feira. Que bom, que bom. Lá na quarta-feira, você vai lá, vai atender oito pessoas. Isso. E é, a sessão lá, quanto que é a sessão lá, Ivone? 50 reais, professora, ainda. Eu estou no início, né? E 50 reais, você vai atender oito pessoas? Isso. Quanto que vai dar? Na quarta-feira. Quanto que vai dar isso, Ivone? 8 vezes 5, 40, 400 reais. Filho. E esse solucionário esse... seu aí, quer dizer o okay. quê? É satisfação, professor. Oh, meu Deus. É felicidade, professor. Quem você acha que está mais contente aqui? Eu ou você? Olha, nós dois. <risos> Nós dois. Que legal, que legal. É. Olha, é. Fantástico. É muita emoção, professor. É, muito, é muita emoção. É muito fantástico, né? Num dia. É em um dia faturar 400 reais. Muito bom. Você vai atender lá só de quarta-feira? Só quarta-feira. Por enquanto, porque ela já me falou se aumentar os clientes, aí ela vai me ceder mais um dia. Uhum. O que você acha que vai acontecer, Ivone? Vai aumentar, com certeza. <risos> Vai aumentar, porque a aceitação está muito boa. Todo mundo que eu que eu faço cortesia eu vira cliente e assim, o pessoal está gostando. Depois da pandemia tem muita gente, professor, com depressão, né? Muita gente sofrendo com de depressão. Então nós vamos ajudar.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 Ela melhorou bastante? Você melhorou bastante? e minha Bastante. Você tinha depressão? Você melhorou? Melhorei. Eu passei a pensar positivo, mais, né? Que legal. Só pensar mais nela, que ela trabalha muito, professor. É só uma mulher lutadora, ela tem um barzinho aqui na casa dela, e ela trabalha muito, uhum. né? Então, ela, ela tá se sentindo assim, mais aliviada, né? Puxa, é uma mulher muito lutada, uma, uma, uma senhora muito lutadora, é, aí ela fica cansada com. Coitada. os pés não aguentam o peso, uhum. né? O cansaço dele. Então ela está melhorando bastante, graças a Deus. Daqui uns dias nós vamos. É, ela vai fazer o que precisa atender também os vizinhos aqui no boteco <risos> Ai, legal, dela. Legal, vai ser muito bom, muito bom. É bom porque, né? é, Por mais que a gente forme terapeutas, né? Reflexoterapeutas aí Brasil afora, é, sempre vai ter serviço para todo mundo. Tem um, como uma como a Ivone. O professor. Falou, tem muita gente. E mais, o mais interessante, professor, que a gente atende um cliente e ele já falou: oh, ô Ivone, vai lá no pulando que também está precisando. É muito interessante uhum. isso. A minha amiga falou para mim assim: coloca na rádio o seu anúncio. Eu falei, não preciso colocar na rádio. Eu vou atender as in indicações dos meus clientes. Fazendo direitinho, né? Do jeito que a gente ensina, o resultado aparece. Com certeza. Tem... Que fazer com muito amor. Eu gosto disso. Isso. Eu gosto disso. Eu, eu não sei se o senhor lembra que eu tirei a minha filha da cama. Lembro, lembro. Eu, me... eu fico emocionada. Eu fico muito, eu É uma emoção de alegria, né, Ivone? Que bom. Isso faz parte, faz parte. É, é uma parte da nossa é um... caminhada. É um choro de alegria, né? De alegria, que você tinha. Com certeza. Sua porque... filha estava acamada. Como é a história da sua filha? Lembra pra gente? Ivone? A minha filha ela teve uma separação muito brusca do marido e ela não queria mais viver ela foi para a cama e não queria mais sair da cama. ela não queria mas não queria comer não queria tomar remédio ela é diabética ela sofria demais ela estava sofrendo muito e eu moro aqui em Paulista e fui para lá lá em Patinho eu falei meu Deus o que é que eu faço eu já conheci o senhor aí eu comecei a fazer as massagens que eu já tinha aprendido né no, e ela é diabética e ficou ruim demais. Professor. Aí eu fui fazendo a massagem, aí eu comecei a assistir o senhor e entrei e falei, Silvânia, eu vou entrar no curso porque eu te ajudei a sair dessa depressão. Tem muita gente que precisa de mim. Aí o que que eu fiz? Eu comprei o curso, faz, fiz o maior esforço, comprei o curso estudei 12 horas por dia já tô com o certificado do MAD que eu fiz antes, antes do IDF, mas agora eu comprei o MDE, que é o essência P, né? Vou me certificar também nos outros dois agora, se Deus quiser, e, e para mim poder ajudar mais pessoas que a gente vê que tem necessidade. E eu, que bom. Eu, e a gente fica emocionado porque ajudar as pessoas é muito bom. Eu fico é muito pensando. Bom. Eu fiz aqui com a minha amiga. Que legal. Ai, que lindo. É, é mais do que um trabalho, né? Que a gente faz. É um conhecer pessoas. Né, é muito gratificante. É eu fico, é muito, eu fico imaginando gente. assim, né? Você aí está em Ipatinga, né? Eu estou aqui no interior de, da cidade, de Paulistas. Paulistas é qual estado que é? Minas Gerais. E eu fico imaginando assim, né? Sua filha não era a única pessoa que sofria. Exatamente. Infelizmente, né? Outras pessoas com questões às vezes semelhantes ou parecidas estão neste exato momento sofrendo. Infelizmente. Essa é a verdade. E o, e o fantástico do nosso trabalho é que a gente tem como ajudar essas pessoas. Então, do jeito que você ajudou Exatamente. a sua filha, do jeito que você também ajudou aí a Aparecida, né, que está do seu lado, a sua cliente, feliz, contente aí, é, pensa, pensa assim, ó, quantas pessoas eu posso ajudar? Quantas Exatamente. pessoas eu posso ajudar? E aí, quando você vai trabalhar, é aquilo que você falou. O, o dinheiro é importante, é importante, mas ajudar... Tá, a tá, gente tá. se sente muito útil A gente se sentindo útil Quando a gente chega em casa Ao final de um dia de trabalho A gente chega cansado Aí a gente toma um banho Uma jantinha bem caprichadinha Aí você vai dormir e tem uma noite perfeita de sono E aí aquele cansaço do corpo Fica na noite Nossa. Né? E aí, no dia seguinte, você acorda disposta com a agenda. Nossa, tem essa, essa, essa pessoa que precisa da minha ajuda. Aí você vai dar essa ajuda para essa cliente com total desprendimento. Vai lá, faz o seu melhor. E aí, de novo, o dinheiro vem por acréscimo. Então okay. Esse resultado que você está tendo é de um, é de um desprendimento uma abertura do seu coração verdadeiramente para ajudar as pessoas. E aí junta, a, junta os interesses, né? A gente não vive de brisa. Né? A gente precisa do dinheiro. Exatamente. O dinheiro, o nosso salário, aquilo que a gente recebe, é sagrado. E a gente, quando a gente consegue receber por aquilo que a gente faz, e aquilo que a gente faz levar essa alegria para a pessoa, isso é fantástico. É um, é um, é um casamento perfeito da, da profissão com a, com a remuneração. É demais. Eu, eu fico muito contente. É e se a gente tiver bastante melhora, não existe dinheiro que pague. Que bom. Ivone, adorei. Professor, eu adorei demais falar com o senhor também. Professor, muito grata Sim. pelo seu carinho, pela sua atenção. A gente nunca teve um professor tão presente, tão cuidadoso com os alunos. O senhor é nota mil, professor. Obrigado. Muito grata Sim. por tudo, professor. Muito grata mesmo. O seu carinho nos estimula. Carinho, bom. atenção, o seu modo de ensinar nos estimula a caminhar e a caminhar com muita segurança, Muito bom dia para nós. Bom dia, todos. obrigado, Ivone. Sucesso. Você aí. Ivone, e Aparecido, um beijo carinhoso para vocês, muito sucesso. E obrigado. estou sempre por aqui para te acolher, te orientar e ser sempre o seu professor, se você assim me desejar como seu professor.